Olá gente hoje eu vim aqui fazer um tutorial rapidinho sobre como a gente pode realizar uma denúncia pela ouvidoria da UNB é... a única coisa que eu fiz até então foi pesquisar no Google ouvidoria UNB e aí a gente tem aqui a primeira o primeiro resultado clicando aqui a gente vai para essa página da própria UNB e no canto inferior direito, a gente tem um menu chamado Manifestações de Ouvidoria. Esse menu tem sete itens, sete itens coloridos, sendo da esquerda para a direita, acesso à informação, denúncia, elogio, reclamação, na linha abaixo, simplifique, solicitação e sugestão. Clicando no segundo item da primeira linha, a gente tem a denúncia em vermelho. Ao clicar aqui, a gente vai ser redirecionado para a página do gov.br. A minha página, ela está com as cores invertidas por uma questão de acessibilidade. Porém, aqui no canto superior direito do site, tem um menu simplificado de acessibilidade, onde a gente consegue alterar a cor, por exemplo. Olha só. Se eu clicar aqui, o site fica branco de novo, né? Mas eu prefiro usar assim porque é mais confortável. É, agora o menu que está centralizado, clicando na segunda opção novamente, a gente vai realizar uma denúncia. Aqui a gente tem uma. a gente tem três opções para se registrar para fazer a nossa denúncia. A gente tam, tem como fazer o login pelo fala.br, pelo gov.br ou como fazer uma denúncia não identificada. É, as três opções estão centralizadas. Fala.br é a primeira opção. Gov.br é a segunda. E à direita tem como fazer a denúncia sem identificação. Eu acho muito importante ter o login do gov.br. Porque com esse login a gente pode votar. A gente tem como baixar o aplicativo das vacinas até se a gente for microempreendedor individual a gente precisa do gov.br para fazer alguns cadastros e preencher algumas assinaturas então assim quem não tem gov.br é muito importante a gente se prontificar para fazer porém hoje a gente vai fazer o não identificado para questões de simplicidade independente de como você fizer aqui sua identidade não será exposta, mas hoje a gente vai fazer de forma não identificada. Aqui nesse menu é onde a gente vai descrever tudo o que aconteceu. Nessa página, no início, temos um título, faça sua denúncia. Logo abaixo... Os campos sinalizados com asteriscos são de preenchimento obrigatório. Então, a gente fica esperto para preencher tudo direitinho. Se eu não me engano, é tudo obrigatório nessa, nessa lista de, de preenchimento aqui, tá? Primeiro, primeiro primeiro item a gente preencher é o destinatário. O destinatário é o órgão que a gente vai denunciar, no caso a UNB, né? A gente só pesquisa o UNB e aparece aqui, ó, Fundação Universidade de Brasília. Atualizou. Em seguida, a gente vai para o campo de descrição. No campo de descrição, nós temos o assunto que a gente vai tratar. Dependendo, a gente vai tratar de, de um assunto específico, dependendo da situação que a gente vivenciou. Então, aqui tem muitas opções. A gente tem a opção de discriminação, a gente tem a opção de falar sobre direitos humanos. A gente tem como falar até sobre assédio moral, caso você faça estágio ou tenha algum vínculo empregatício com algum órgão, até mesmo com a NB, né? E algum algum chefe ou algum superior teve alguma conduta inadequada. Então vamos, vamos, por exemplo, aqui, ó, falar sobre discriminação. Selecionamos o assunto e logo abaixo tem um, o campo de preenchimento Fala aqui. Esse campo você vai poder falar de, de maneira aberta sobre o que aconteceu, de maneira discursiva, né? Então você vai contar uma história, você vai digitar sobre tudo que ocorreu nessa situação vivenciada que você gostaria de denunciar. Então... Eu estava em uma disciplina e um professor me negou o tempo adicional para fazer uma avaliação. Ou então, é, um professor me negou o uso de um recurso de acessibilidade e por isso eu não consegui é, cursar uma disciplina ou fui prejudicado. Então, aqui a descrição ela vai ser feita de forma minuciosa você vai colocar para fora tudo que você tem para colocar aqui de forma descritiva. Então, vamos botar aqui, ó, relato. Isso, beleza. Seguindo, logo abaixo, a gente tem um canal de entrada, só é possível pela internet aqui, como a gente está pela internet, né? Ah, em seguida, a gente vai ter um novo, uma nova área, que seriam informações adicionais que também são obrigatórias. Então, por exemplo, é, qual o seu vínculo com a Universidade de Brasília? É o primeiro item, né? Então, no caso, pode ser discente, você é estudante, você pode ser um servidor técnico, um servidor docente e você também pode ser da comunidade externa, ou seja, você não tem um vínculo direto com a universidade, mas você gostaria de fazer uma denúncia. Você não precisa ser aluno, você não precisa ser nada. Então, se você, um colega seu que estuda na UNB, sofreu alguma coisa, você pode denunciar algum amigo, familiar, qualquer coisa, tá? Vamos botar aqui como decente, Tá, agora a unidade... Agora, seguindo para o próximo menu, para o próximo campo, né? Seria um local do fato. Então, aqui nós temos algumas questões para preencher. Por exemplo, a unidade federativa... Vamos colocar o DF, né? Aí já preenche Brasília automaticamente. Local. Vamos colocar aqui, por exemplo, a faculdade de educação. A faculdade de educação se divide em três prédios, né? A FE 1, 3 e 5. Vamos colocar aqui, por exemplo, a FE 3, sala 3. Então, coloca assim o seu departamento, a sala, direitinho. Até se foi numa numa numa esfera online então se aconteceu numa aula online bota no ambiente web é, se foi no site então coloca independente se foi um local físico ou um local virtual tá bom seguindo nome do envolvido vamos botar o professor tal né uh, o o órgão, empresa, vamos colocar aqui, a faculdade de educação, mas pode ser o departamento de museologia, o departamento de qualquer coisa. Você vai saber especificamente quando você for denunciar. A função do envolvido. A função do envolvido, vamos lá. É, normalmente, a gente vai colocar como servidor, ai, servidor público federal. É um menu de rolagem, né? Pode ser o servidor público federal... Pode ser uma pessoa terceirizada. É, aqui a gente pode denunciar uma série de, de funções. Então, a gente pode denunciar senador, a gente pode denunciar reitora, a gente pode denunciar até o, o presidente, se a gente quiser, tá? Então, vamos lá. No caso, seria servidor público federal, um professor efetivo, por exemplo, tá? Aí a gente finalizou o preenchimento da nossa ficha. A gente vai clicar aqui no canto inferior direito em avançar. Ao clicar em avançar, a gente vai para uma página de revisão. Revise e conclua a sua denúncia. Aqui a gente vai revisar todas as informações que a gente colocou, todos os dados que a gente disponibilizou. Se tiver tudo certinho, se não tiver, a gente volta e corrige. Se tiver tudo certo, beleza. A gente clica aqui também no canto inferior direito em concluir. Eu não vou concluir aqui porque eu não estou fazendo uma denúncia, só estou exemplificando para gente, tá? Então eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, vamos conversando. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta ou para dar mais ideias sobre os vídeos a gente, que a gente possa fazer. E a gente vai compartilhando conhecimento para que as coisas melhorem com o tempo. Que a gente consiga exigir nossos direitos, consiga reclamar, né? E por, por hoje foi isso. Espero que tudo fique bem e até a próxima.